Fala galera no canal Júlio César de São Luiz levou a mudança aqui né Mano Eu tô mais de Mais de 3 semanas Mais de 3 meses Mais de três meses Mais de três semanas sem gravar vídeo Esse é o primeiro vídeo Desses últimos três meses Não, desses, são, desses últimos três semanas Esse é o primeiro vídeo Tá rapaz, mano Eu tô meio eu tô meio sumido aí no canal né não tem tempo para gravar vídeo não tem ideia para gravar vídeo não tem tempo pra gravar vídeo mas hoje né postei um enquete lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui na telinha tá votei enquete lá se eu fizer se eu postar o vídeo hoje sábado ou sexta e a maioria votou votou sábado tá Dois voltam até agora, dois voltaram sexta e seis voltaram sábado. Então eu tô gravando esse vídeo hoje, tá? Só pra der, meio que dar já umas avisadinhas. Quando vai sair o vídeo do canal, quando eu vou puder dar, dar comentário em tudo. Mano, sei mais ou menos um diário de minha semana, tá? Vamos ali, o um menino ali. Deixa o like Deixa o like, se inscreve no canal Compartilha pra todo mundo mano. Compartilha mesmo E eu tô planejando Uma música pra 30 inscritos, tá? Como é Ontem, tá? Pra quem não sabe, ontem bateu 30 inscritos no meu canal Eu criei um canal recente Que não tem nenhum vídeo ainda E assim que eu terminar isso aqui Eu vou fazer outro vídeo Pro meu primeiro Pro meu Pro canal secundário E também vou gravar outro vídeo Depois que terminar pro meu canal secundário Pra esse aqui tá o meu primeiro canal Que é Júlio César YT Segue lá no Instagram Arroba é Júlio César tá? Que eu vou estar tá lá respondendo mas, mas calma, sem ser aqui Porque aqui demora pra chegar A TV a internet ficar ruim, não carrega Os comentários de vocês, tá E eu, lá, eu posso estar tá compartilhando Aí né, a sua pergunta A sua resposta Aí tudo, então é isso mano Deixa lá o canal compartilhar pra todo mundo Vamos bater agora 50 inscritos tá Eu já planejei Eu já planejei a música pra 50 inscritos Eu tô só esperando Bater 50 inscritos que eu vou lançar a música de 50 inscritos. Eu já tô meio que se preparando para lançar a de 30 inscritos, né? Mas vamos mano. lá, Pai, mano, eu vou trazer também novos projetos para o canal. Tá, muita coisa legal ainda nesse ano. Tá, Para que, é que a gente bata 50 inscritos logo nesse ano. Bater a minha meta era 30 inscritos. Batei 30 inscritos ontem. Bateu 30 inscritos. E, mano, eu vou fazer um, meio que uma música aí, pra tentar inscritos, tá? Mas, deixa eu ver o canal compartilho pra todo mundo. Segue o Instagram, arroba o Segue o TikTok, o, ti, como é? o Instagram, o Instagram, o Facebook e o TikTok vão estar tá aparecendo aqui na telinha, tá? Então é isso. Então é isso, rapaziada. Tchau, falou fui, e tchau.